Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Valadão A gente está aqui hoje com o nosso podcast é, O podcast é uma forma de entrevista assim, de duas, três, quatro, cinco pessoas Que é mais dinâmico, é mais leve e tudo mais Nosso podcast chama A Gente Te Conta é, Esse podcast nasceu de uma, de uma ideia minha De discutir o futuro de Pedregulho. Como que a gente pode melhorar o futuro de Pedregulho? O que a gente pode dar de ideia O que a gente pode dar de... de de ajuda para que o Pedro Agulho desenvolva, né? não é só crescer, é desenvolver, né? desenvolver, que às vezes crescimento não é esse nome de desenvolvimento. É... Na última semana aí, a gente fez uma enquete no nosso Facebook, a gente colocou alguns nomes de algumas pessoas importantes que estão no meio político e tudo mais, e o resultado foi o seguinte, nós tivemos aí 168 votos. Desses 168 votos, 55% dos votos foram para o ex-prefeito e ex-vereador Roberto Abrão, 27% a Maurício Maraboni, 7% Turquim, 3% a Eduardinho, outros 3% a Demir Fermeira, outros 3% para um vereador, qualquer um dos vereadores que seja, dos, 12, dos 11, e 2% para o Zezinho do Marinho. Então assim ficou decidida a nossa ordem de entrevistas A gente já enviou os nossos convites para várias pessoas né, Para essas pessoas é, E como o Roberto Abrão foi o mais votado nessa enquete Ele vai abrir hoje para a gente Nossa primeira entrevista vai ser com ele é, E nós vamos ser assim, bem dinâmicos Trocando ideias e tudo mais Discutindo aí ideias para o futuro Já que o ano que vem é um ano político que é um ano que a gente tem que Trocar ideia Conversar com as pessoas Conversar com os políticos Ouvir as ideias Eu acho que está na hora de Pedregulho parar de ter briga Política E ter discussão de ideias e ideais é... Então vamos lá Roberto, primeiro eu queria te agradecer Por estar aqui né? é, Aceitou nosso convite aí de, de antemão A gente fez o convite para você, Explicou como que Quais são os objetivos da entrevista? O que, que a gente pode fazer para Pedregulho é, se desenvolver, crescer, virar uma cidade que, que acolhe o seu morador, que ofereça uma boa condição de vida para seu morador? É, então, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Leandro, o convite. Agradeço aos internautas né, que me escolheram é. né, é, para ser o primeiro a ser entrevistado. É, muito obrigado. Tá. Roberto, vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: teve muita especulação aí do ano passado para esse ano, é, referente à sua prestação de contas da eleição lá de 2020. Né? É, fala para a gente um pouquinho, porque tá, tá um zum-zum-zum nesse time, só. Ah, Roberto pode ser candidato? Não pode? Ah, não tem direito político? Não, ele é candidato. Eu tava um auí, né cada um fala uma coisa. Então é bom escutar de você que é a que a pessoa ser. É. O que que aconteceu? Fala para mim. Na verdade é muita especulação, né? eu acho que teve um probleminha assim na prestação de conta, né coisa boa, foi um dinheiro que sobrou né, 270 reais, se não me engano, na conta do partido e esse dinheiro não podia ser retirado da conta e foi retirado. E, e no momento que ficou sabendo que não podia ter sido retirado, depositou, mas passou uns dias. Então o cartório estava pegando nisso, né? E uma outra nota de combustível de um carro de som, né? que também deu um probleminha. Mas isso não, eu já estou com a certidão, de quitação né, do TSE, e não me impede, nada impede a nossa candidatura. Tá, então o falou assim: se, se quiser ser candidato, pode ser candidato. Estou liberado. <risos> tá então tá bom. Roberto, então vamos lá. É, a gente fez Conversando com várias pessoas na cidade Então alguns temas surgiram Mais do que outros, né, que eu acho que é o mais relevante Para o município e tudo mais Porque, assim é, O que afringe a maioria Que está aí atrapalhando a maioria Dos pedregulenses, eu acho que são os temas que devem ser Discutidos, né, Tem, sem dúvida O que mais apareceu aqui Primeiro foi a questão da segurança pública né? Eu vou te perguntar o seguinte A gente está vendo aí crescente de roubo, aumento de roubo, furto, homicídio, em Pedregulho, que quase não via falar no homicídio em Pedregulho, hoje a gente está tendo feminicídio, que é muito grave também, e vários outros crimes aí em relação à segurança. O que você acha que a gente pode fazer hoje, ou planejar hoje para o futuro, para melhorar a segurança da cidade? Então eu vou te responder como munícipe, como cidadão, né, pedregulhense, e eu acho que pode ser melhorado sim. É, com mais câmaras, né, isso é importante é, um apoio é, para a Polícia Militar, né, é, uma parceria né? e guarda civil também, um apoio para a guarda civil né? dar melhores condições para eles trabalharem né? então isso tudo é importante é, e isso, isso que você comentou é grave, né? Eu acho que segurança pública, esse caso que aconteceu na escola lá também, né? isso tá deixando o pessoal apavorado. né. É, então, então, assim, é, é, é o que eu pensei, a segurança, ela, a gente não pode, a gente comunista, a gente não pode jogar. Toda a responsabilidade de segurança em cima da prefeitura, porque não é o caso, né? É, é, então, é. o governo do Estado, tem o governo federal, é. tem várias entidades para isso: polícia civil, polícia é. militar, tem várias coisas, né? Então, é, é, eu acho importante você falar essa questão de, de onde chegar essas parcerias, né? Com é. o PM, o polícia civil, é. Estado. É. é, isso é importante, essa parceria, né? E, e diálogo, né? Isso aí, né? trocar ideias... Né? Trocar, trocar ideias, eu acho que para chegar no consenso, né? Uhum. É, você falou da questão da, das escolas aí, a gente viu... É, é, eu falei isso com uma pessoa, a pessoa falou assim, não, eu concordo com você. É, eu acho que hoje a gente podia estar muito mais bem preparado para tudo. Porque assim, ó, se você for ver, antes de ter as ameaças, as escolas não eram preparadas, para ter ter de metal. Com, com segurança, com câmera, com, com nada. Começou a ter, os governos se mexem e aparecem. É. Então por que não faz antes? Porque né? que não fizeram antes, né? Deixa chegar no é. ponto de morrer pessoas é. e tudo mais, né? É. A então, prevenção é. é muito importante. Exatamente. A prevenção é. é como é que é, é melhor prevenir do que remediar. remediar? Então é, é isso aí. Mas, então espera acontecer para depois correr atrás, né? Então, exatamente. Enquanto não quer trazer a acontece muito isso. Exato. Quando não tem a tragédia, não tem a solução, é. né? Isso assim, é, é, se assim, a gente sempre falar, dinheiro tem, que falta um pouquinho de boa vontade, é. né? Infelizmente. Vontade política, força política, né? Exatamente. Isso aí. Bom, outra, outra questão que foi muito levantada, que eu acho que essa aí é, uma, é a que mais causa Problemas na nossa sociedade hoje é a questão da saúde pública, né? Porque deficitária é, é, é, é, é, é, é, em todas as cidades do Brasil. Não tem que você falar assim, essa cidade que a saúde pública é perfeita. É. Eu acho que isso não, infelizmente, não, não, não existe, não né? Não existe. Então, assim, é, a gente vira e mexe e vê reclamação de ah, reclamação da Santa Casa, reclamação de falta de médico especialista, ou seja, ortopedista, oftalmologista. É, então, assim, a gente sempre vê essa, essa falta de de médicos, algumas horas aí reclamando de falta de medicamento tudo mais. O que, que você pensa assim, sobre a questão de saúde pública? O que, que é o... o que a gente pode ter de, de, de, de ação? Eu acho que assim, melhoria na saúde pública é tempo. Né? Vai levar um tempo até o negócio encaixar. O que a gente pode ter de ação para ir amenizando esses problemas? Em primeiro lugar, eu acho... Estou falando isso como cidadão né? Eu acho que não pode ter interferência política no caso nosso ali na Santa Casa Enquanto tiver essa interferência é, A saúde aqui Eu acho que ali, no meu ponto de vista Teria que formar uma nova diretoria dizer, Que entende de saúde Os caras mais técnicos né? E deixarem eles administrar a Casa. Se precisa de um médico, eles vão correr atrás. Se precisa de uma enfermeira, eles vão correr atrás. Né? A prefeitura, no caso, repassa esse dinheiro e cobra resultados, fica na né Agora, essa interferência política não, não dá. Hoje, não dá, né? é, se você for analisar, hoje a prefeitura e passa mais de. Se eu não estiver enganado, em valores aí. 300 mil reais mensais para Santa Casa, né? Hum. Então, assim, é um valor considerável, né? Você vai 300 mil, 3, 3 são 3 milhões e 600 mil hum. reais por ano que sai dos cofres públicos direto para Santa Casa, para é. prestar atendimento. E essa nova diretoria também, ela teria, ela não vai pegar aquilo lá sem saber como é que tá, teria que abrir aquela caixa preta lá e. Né? É. É, para poder essa diretoria subir, que eles não vão é. entrar lá também, assim, tipo qualquer escuro. Gente, né? é, no escuro é, eu, sempre pensei, eu sempre pensei nessa questão de, de... Você dá indep... se você tem que dar independência para Santa Casa, você só pode dar independência para Santa Casa se você sabe onde você está entrando. É. Né? Então, como que você vai fazer isso? Nós tamo, a Santa Casa deve, deve ter mais de 100 anos de Pedregulho, né? o Pedregulho tem 100, 120 é. e poucos anos, porque a Santa Casa deve ter mais ou menos quase isso. Então assim, ó, o que eu precisava fazer na Santa Clara hoje? Auditoria. Auditoria. Isso, auditoria. É auditoria. Abrir uhum. a caixa preta eu lá. lá. lá. Né? É fiscal, trabalhinho. Porque acho que se não fizer uma diretoria firme, séria, honesta, ela não vai assumir aquilo lá sem abrir essa caixa preta, sem fazer essa auditoria, não. no meu ponto de vista. É, porque é. se você for ver quem vai entrar na Santa Clara são pessoas que, assim, para quem, quem não sabe o que está tá ouvindo a gente, é, conselheiro da Santa Clara não tem salário. É. Não tem salário nenhum, isso só uma problema para é. a vida dele. É, quem tem salário é só o administrador e os funcionários. É. Né? Quem contrata o administrador é a diretoria da Santa Casa, quem contrata os funcionários é a partir do administrador, o é. corpo clínico e tudo mais. Mas sim, é, vamos falar assim, uma pessoa que trabalhou a vida inteira no nosso município, é uma pessoa idônea, é, extremamente honesta. Que vai levar ela a ir lá, colocar o nome dela na sala é. da casa, sem saber o que, que ela está mexendo, né? É. E, no meu ponto de vista, ainda não está pior, graças a esse pessoal que está fazendo esse trabalho voluntário lá. Eu quero até parabenizar o João, em nome dele, eu parabenizo todo o, o grupo lá. Hum. E, então, é, eles estão fazendo um trabalho lá que nós temos que tirar o chapéu, né? Não, realmente o trabalho é... É excepcional, é excelente Então assim, é, eu, eu concordo com essa questão do que Tem que mudar a gestão da Santa Casa Porque se você pegar lá vale, vem de longe Isso aí é, O prefeito entra hoje na Santa Casa Geralmente a Santa Casa termina O, o mandato da diretoria em dezembro O prefeito novo entra em janeiro né? Então o prefeito organiza lá quem ele quer colocar faz uma reunião lá e colocam quem ele quer então, isso, isso Dessa maneira não funciona não tem como dar certo, né? é... se tiver interferência política ali, Entendi. o prefeito que dá as cartas, ele que vai colocar o preço, não funciona. Não tem que é. como... ter independência de gestão. Tem, tem né? de gestão né? é. É, eu acho assim, outra coisa importante, Roberto, que a gente vê na questão da saúde, é... Petrópolis é um município extenso, grande. É. Né? Então você tem lá, você tem o Porã, você tem a você tem o um você tem o um Ribido, você tem é um dos maiores municípios, né? Do estado, É grande. Em 744 km quadrado, né? é, é muito grande, é muito o grande, é muito grande né? né? E assim, você vê lá, é... com três distritos, com né? três distritos, tem o atendimento de especialista no distrito, é porque a gente tem tá os médicos da família e tudo, é. mais, mas aquele atendimento de especialista, mesmo, ele é complicado, né? É... Você acha que existe a possibilidade, assim, de, de pensando como Pensando para o futuro, o assim, que, que dá para pensar de colocar, tanto para o distrito, principalmente o distrito que é maior, tem uma estrutura de hospital lá, o é. né? é, que, que dá para a gente pensar de, de, de especialista nessa, nessa, nessa área de saúde, por exemplo, pediatra, geriatra, esse tipo de, de, de médico? Eu acho que tem, tem de fazer, é, é, é aquilo que nós falamos. É depende da, da boa vontade da boa vontade né e, é porque, porque... não é um município que não tem dinheiro né? dinheiro tem é, né dinheiro tem a te veio os orçamentos aplicar esse dinheiro principalmente é. na saúde na educação né eu quando eu fui prefeito eu tinha te ambulância disponível no horário é. para atender o pôr a gastava no Estreito, para atender Estreito e Vila Primavera, e de lá para cá, acabou, nunca mais. Né? Então, tem como melhorar, mais médicos sim, e, e aquelas especialidades que você não conseguir, você compra, né? É, compra o serviço. Hoje né? é, eu vejo muita cidade fazer isso, né? não, não, porque hoje tem um porém também, tá, né? é o seguinte, eu vi isso acontecer muito em Pedregulho, é, a prefeitura um concurso público para médico, né? eu vou te falar de pediatra, porque foi o que aconteceu comigo. É, a gente tinha uma médica pediatra no posto de Bela Vista, é, e ela era de Franco. Passou no concurso aqui, excepcional pediatra, excelente médico, educação absurda. Um trato com as pessoas, com as crianças. Um, não tinha uma pessoa melhor do que ela dentro do, do corpo, só que infelizmente ela passou num outro concurso em Franco ganhando mais, mais. e até foi embora. Então, é, geralmente essas pessoas parece que não ficam, e eu vejo o pessoal comentar ah, lá tinha um médico pão aqui e de repente vai, vai embora. Mas você tem que segurar. Não, não porque... pode ficar só por ruim não. É, né? ó, é Claro, <risos> né? você tem que dar um jeito de segurar. É. Melhorar salário, sei lá, tem que dar um jeito, né? porque senão vai ficar isso aí a vida inteira. É, eu, eu hoje, eu não sei te falar, o que que gira de salário aí nas outras prefeituras, Eu não, não, não tem essa, essa, essa Eu informação, não tenho. mas provavelmente não, a não deve ser um dos melhores né Porque a gente vê, é, teve um outro médico também, um pediatra, que tava agora, acho que é doutor, como que é o nome dele? Heitor, Heitor doutor Heitor, excelente pediatra, <risos> excelente pediatra também Aconteceu a mesma coisa, passou em concurso da cidade, foi embora de Então, bem. teve uma médica que me atendeu ali naquele posto aqui da Murada do, do Sol. Você precisa ver que gracinha, uma menina nova e que atenção, rapaz, daí a pouco foi embora também. Então eu acho que assim, é, pensando por esse lado, acho que não devia ser também só questão salarial, né? Poderia ter para esse, esse tipo de médico, esse que vem, que, que, que faz o concurso público, que passa, que, que tem essa boa vontade É, que cumpre o horário dele ali, que, é de que realmente esses <risos> médicos não gostam Exatamente, <risos> que eu vou te você falar. tem que valorizar Tem né? que valorizar, tem que dar um, um negócio diferente, tem que ser uma, uma atenção diferente pra profissional né? Tem que ser né? Porque assim, ó, se você for ver hoje, é, se você formar um médico, é caro, é caro A faculdade de medicina hoje é muito cara A faculdade pública é muito difícil de passar né? Então assim, já que a pessoa tem o dom, faz o que gosta, atende bem, a gente tinha que ter um, uma forma de, é. de cativar para ele ficar na cidade, é. né? E dar condições para ele trabalhar também, Exato. Né? porque senão não adianta o médico, bom, você não tem ferramenta para... Né? É igual o pedreiro com é, o pedreiro. <risos> é. é isso aí, tipo. é. eu acho que a saúde ela é, ela é a questão que mais... Preocupa o pedregulho é, A gente é, tem é. voltando a falar disso na Casa Tem um prédio gigante aqui uhum, tá. Tá. Gigante Vê Franca sofrendo com falta de vaga. Vale, a gente tem esse tanto é. de leito vazio aqui é. Não, é. não vende o serviço pra Franca é, Não, é, não, é, não, é. não entra na minha cabeça Como que a gente não vende o serviço Se a gente compra, se a gente pode comprar é. A gente também pode tem vender, é. vender. É. Tem que vender também é. né? Você tem lá um tanto de, de, de, de, de quarto tem, tem tudo lá pra montar uma estrutura é. Então, infelizmente Aí a gente dá Ainda está patinando nessa, nessa questão da saúde pública. Bom, Roberto, outra questão que preocupa bastante o Pedregulho, essa é a questão da moradia. Né? Moradia de Pedregulho é o déficit educacional da Pedregulho. Ela é gigante, né? Gigante. A gente vê aí, é, eu, eu, eu particularmente, observo muito essas redes sociais e tal, e vejo lá, né? Ah, aluguel de casa. É, 1.300 reais aluguel na casa, 1.400, 1.500, você vai ver a casa, com quanto que tem noção dessa casa valendo de 1.400 reais aluguel, né? É caro demais, e a gente não tem moradia na cidade, né? Se eu for ver, ó, a gente teve a Nova Pedregulho, 400 e poucas casas, a gente teve Santa Terezinha, é, aí teve Casa Popular lá no Alto Porã e tal, mas assim, eu, eu vejo outras cidades aí, Todo ano tá ali na luta, consegue 30 casinhas, 50 casinhas, 40 casinhas E aqui e e é Pedro, 10 Pedro. anos para conseguir um pouco de casa é, Você pega os municípios vizinhos todos é conseguir casa popular né? E Pedregulho? Não consegue Não consegue A gente fica naquela assim, ó, ah, a outra procurando um terreno em Pedregulho Aí eu penso assim, ó, essa questão do terreno Pedro. As áreas institucionais, eu, eu, não usaria para fazer casa eu faria escola, parque, tudo que você pensar, de utilitário para aquele local, né? É, e eu desapropriaria uma área em volta do município para se construir casa. A gente vê o tanto de terreno produtivo, está aqui não serve para nada, só passa e mato. Então, e é cidade Às vezes ele não desapropria, porque às vezes o terreno é de um amigo, então ele não quer comprar briga, mas ele não percebe que ele, às vezes pode até desagradar o, o dono do terreno. Um amigo, mas a população. Mas se ele desapropria um terreno que cabe 300 casas populares, ele vai agradar 300 famílias. Então ele não vê por esse lado. Né? E hoje desapropriação seja, é o valor correto e desapropria e paga. É, não é nem, mais nem, menos, nem né? mais nem menos. Você não vai pagar o que não vale, é. mas também você não vai deixar de pagar o que é. você é quer. É. Então, a administração pública é complicado. Às vezes o sujeito entra lá também é, pensando na próxima eleição. Ele não quer comprar briga com ninguém. Às vezes ele vê até coisa errada ali na frente ele faz vista grossa, eu não vou mexer aqui porque eu vou perder voto lá na frente. Troca dentro de calçado. É, então, assim não funciona, Leandro. E, e você sozinho, você não administra, você tem que ter uma equipe. Essa equipe, na hora que você for formar essa equipe, você tem que ser bem claro também, bem objetivo. Leandro, eu vou te dar um voto de confiança. Não deu certo, você vai dar um lugar para o outro. E tchau, obrigado. E tchau, obrigado, porque senão você não... É, não dá certo. Você pode ter certeza que não... É, eu penso, eu penso dessa forma, eu até, até o seguinte, assim, a gente vê. É, não. Claro, não vou citar o nome de ninguém, não, é, tá, não vou ser delicado de fazer uma besteira dessa, mas a gente vê gestões anteriores aí, o cidadão tá lá batendo cabeça, batendo cabeça, não entende do assunto, não sabe o que tá fazendo, e o prefeito não toma de tudo. É, eu acho que o prefeito ele não pode misturar amizade com o trabalho lá. Você pode ser seu amigo, amicíssimo. Você tem um voto de confiança para ele que não deu certo, ele vai dar um lugar para o outro. Tem que ser assim. Porque do contrário, não, não dá certo. Eu vi uma cidade aqui nossa, essa eu posso falar, não porque é uma coisa boa, né? Garapava, por exemplo. Igarapava, o Zé Ricardo já trocou de secretário umas 200 vezes. Então, é o correto. Para o não deu certo, meu não deu amigo. Sertar tá para nas costas, para tá E ele tá fazendo um bom trabalho. É, tá. porque, porque assim, ó, o secretário não estava de graça. É claro. É, tá e parado. quem paga o salário dele? Nossa, não é nós. É não Nossa, nós é o povo. Não, somos nós. Exatamente. E tem que cobrar e tem que, né? E quem colocou o prefeito lá? O povo. O povo. Exato. É, e... é, é, é a política é assim, ó. O, o, o cara que sai candidato para prefeito ele durante a campanha, pré-campanha, é rio para tá lá, tapa para cá, tá acontecendo demais isso em todo lugar, né? É. Só que não. Só que quando ele ganha né, tá lá com o prefeito e tal é, Parece que ele virou dono da cidade é. Não empregado da cidade né? Eu vejo hoje Muito, muito político, vereador é, Gente até, Gente que não tem noção das coisas, não é gente povo não é. O prefeito faz a obrigação, cara tá falar. parabéns prefeito. É, é obrigação dele. Obrigação né? de todos. lá para isso. todos os políticos. Né? É igual a gente agradecer vereador, não é, pode agradecer vereador. Vereador está tá lá para cumprir o quem que. Quem ele... te colocou lá foi o povo. Exato. E você tem que retribuir esse voto de confiança, como um trabalho, fazer sim. o melhor possível com a cidade, com o povo, né? É. É, é assim que funciona. Eu vejo, eu vejo, eu vejo, sim. Em algumas cidades a gente tem a questão do orçamento participativo, né que é o seguinte, o prefeito vai fazer o orçamento do município ano que vem, geralmente faz ali agosto, setembro, vai para a votação e tal, ele vai fazer o orçamento do ano que vem, que é o que ele vai gastar, né? o que ele pensa em arrecadar, mais ou menos estimativa de arrecadação, e o que ele vai gastar o ano que vem. Você vê várias cidades aí, uma equipe da prefeitura, junto com a equipe da Câmara Municipal, vai nos bairros, Vai lá no bairro, por exemplo, é, lá Namorado do Sol, junta todo mundo lá, faz uma reunião no lugar lá. Fala, Fulano, você mora aqui no Namorado do Sol? Mora. O que, que você acha que precisa melhorar aqui no Namorado do Sol? O que, que é prioridade aqui hoje? Porque não adianta também o prefeito ir lá no Namorado do Sol e construir um campo de futebol se, se o pessoal lá quer outra. Quer, um quer jogar, basquete? De saúde. jogar basquete? Quer jogar basquete? É, então. <risos> é por isso que você tem que sentar, né? Vai lá na Nova Pedregulho, senta com o pessoal. Vai lá na Santa Terezinha, mesma coisa. Você tem que estar tá no meio do povo e vendo o que, que é a prioridade. Né? Se a prioridade lá na Santa Teresinha é um postinho de saúde, vamos, vamos fazer um o postinho, um postinho de saúde e depois ver o que, que é. Né? É assim que né, funciona. Passando pela, pela questão da, da, das moradias, eu vejo aí a CDHU, ela, ela, para quem não sabe, Moretto Esquerce, que foi governador do estado de São Paulo, tem uma lei que 1% do ICMS arrecadado do estado Ele é destinado à construção de moradia popular Muita gente não sabe disso né? Então sim, 1% do ser arrecado de imposto de ICMS Que é imposto é, sobre circulação de mercadorias e de serviço Ele é para construir casa, certo? A prefeitura vai lá e dá o terreno Doa o terreno. Do o, terreno. Certo? o terreno A prefeitura desapropria o terreno Se não tem desapropria, desapropria doa do o terreno do CEDEVAU A CEDEVAU vai lá, contrata uma empresa que constrói as casas e vai lá e faz o sorteio. Só que essa casa não é de graça. A gente está vendo essa Terezinha tem que gente tá mil reais de prestação. É. Então, tem muita energia lá. Tem muita energia porque a pessoa não consegue pagar. Né? Você faz um salário, pagar, um salário mínimo. Alta. quase um salário mínimo de prestação. E mais água, mais luz. E, e tudo. E, e, e, e, e, tudo. e energia está um absurdo, tá absurdo. A água está muito cara. A gente pergunta o seguinte. É, o que que falta pra gente pedregulho, não gente de forma. o que que falta a gente pedregulho hoje, a cidade de pedregulho, é, conseguir uma melhor negociação, uma diferenciação com essa CDHU? para trazer mais casa para cá, a gente, a gente tá vendo aí, Cristais Paulista, Franca, Rifaina, Garapava, Ituverava, todo ano recebendo casa. Casa é de pedregulho. O que que falta aí? Acho que falta vontade política. Né? Dá um pulinho em São Paulo? Dá um pulinho em São Paulo. É, se a prefeitura não tem o um terreno, volta lá, lá atrás, naquele né, que nós comentamos. Tem que desapropriar. Né? Porque você tem que, você tem que doar o terreno para o CDHU. É, né? você não vai vir isso. Não, não vai. Se a prefeitura não tem o um terreno, tem que apropriar. E às vezes é aquilo que eu comentei, às vezes não se apropria porque o terreno é de um amigo, é de um, né? Então. É, tem que ter força política, vontade política e vontade de fazer, aí né? E o está precisando <risos> de casa popular, né? Exatamente. É, muito, muito, muito, muito é. muita reclamação das é, pessoas. Muita família, é, que, não muita família que não tem onde morar. Aquilo que você comentou, um aluguel muito caro, né? E... É, se a gente for levar uma proporção é, aqui, você O está pagando né? aluguel e, e nunca vai ter a casa. Né? verdade. Então, a casa popular, ele compra... Ao invés de pagar o aluguel, vai é pagar a prestação da casa, né? É, e assim, se você tem uma família que está iniciando a vida, que está se formando agora, você vai falar, ah, vai pagar 30 anos de só não vai. Mano, mas é, daqui é, 30 anos você estiver aposentado, é. ele a esposa, os filhos criados, ele tem a casa dele vivendo. É, se vive você seguir uma casinha, Exato, você vai sair do aluguel e, né, porque se você não, não pega uma casa dessa, você vai ficar 30 anos pagando aluguel também. E vai morrer sem nada. Vai tá. morrer sem nada. Exatamente. Bem, então, outra, agora que o bicho pega, agora é complicado. Emprego, né. A gente vê as, as pequenas cidades do, não, do Brasil todo sofrer com a falta de geração de emprego. Mas não adianta o cara ter casa própria, não adianta ter saúde boa no município, não adianta ter segurança, não adianta ter nada se a gente não tiver emprego. É o caso da casa popular. O sujeito pega uma casa popular e ele vai pagar uma prestação. Se ele não tiver serviço, ele não, paga. ele não vai pagar. Então, é importante isso aí. Não é, não é fácil? Não é, mas você tem que correr atrás. Você, não pode, você tem que tirar a bunda da cadeira lá e correr atrás. Bater de porta em porta. Bater de porta em porta. né é, Pegar esses vereadores, ao invés de estar aí colocando o nome em rua. Em rua <risos> é, é, é, é, é isso. Se você pegar 5, 6, 7, 8 vereadores e ir para Brasília, e ir para São Paulo. É, a força é grande, né? é diferente. Né? é diferente E a outra, questão, a outra questão que a gente vê também, você foi testemunha, o produtor rural falou assim, ó eu tenho emprego, é, eu não, não tem jeito de eu colocar mais jeito porque eu não acho quem trabalha. Né? É. Então tem esse outro lado também. Tem gente, esse outro lado é, é também. Porque, porque assim, não, não é que a maioria não quer trabalhar, é que às vezes não teve condições, porque, ah, mesmo o serviço de roça, o serviço de fazer e tudo, ele se modernizou Modernizou é. tudo Hoje, por exemplo, é, um caminhão Eu mexi com um caminhão há muitos anos se, se eu vier entrar num caminhão novo, hoje eu não sei sair do lugar com ele Mudou tudo, de né? Tanto... E <risos> as máquinas agrícolas também, né? Exatamente é, Então, se não tiver uma escola... Profissionalizante aí. Se não tiver mão de obra especializada, não adianta também você trazer a indústria para cá. Exatamente. Né? É que você, você falando dessa questão da mão de obra especializada, é, a gente tem um sindicato rural que hoje que é na excelência. É. Né? Todo lugar que você vai, você faz a. É, tem curso pra tudo. Exemplo, se você for ver ali na minha parede, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco certificados do sindicato rural. É. Eu fiz cinco cursos do certificado rural. Ah, tem lá, tem aqui, mas aqueles ali são dos do Senar junto com, com o o sindicato. Então assim eu vejo o sindicato na batalha batendo sozinho vai daqui vai dali consegue faz. É. O pessoal faz, faz. né? eu Mas ainda conheci. vejo que ainda poderia eu ter já mais. Bem de curso, lá. Uhum. É. Eu poderia ter mais mais apoio, né? Mais apoio. É porque as pessoas entendem errado. Apoio com dinheiro, né? Apoio não é dinheiro. Não. E só dinheiro não, só é apoio. Apoio não é apoio. Não, não existe é isso, né? Apoio pode ser o quê? que pode ser de apoio. Mais área. Profissional, por exemplo, é. pessoal, eu já vi muita gente reclamar, é, não, longe disso, não é culpa do sindicato, não, não é essa questão Mas eu já vi pessoas reclamar assim, ah, o sindicato só faz curso durante o dia, durante a semana Eu queria tanto fazer um curso de sindicato, mas não posso, né? E aí eu, eu fui conversar com algumas pessoas, e o cara falou, assim, mas não é a gente aqui em Pedregulho? É porque isso vem de São Paulo, Exatamente. vem do Senar, existe um custo que é feito. É. E se o profissional for ter que ficar aqui para dar aula à noite, ele vai ter que dobrar a carga dele, ficar aqui o custo vai ser muito alto. Então a gente fala, você não acha que a gente poderia ter aí um, um apoio nesse sentido? Fala, dá hospedagem pro cara, dá alimentação pro profissional, diminui o custo para o sindicato, para o Senar, tudo e leva o curso à noite. É pra tudo ter um jeito. Pra tudo é, é, ter. É, é, só não, não deu jeito é, a morte né pro resto? Falta boa vontade, falta... É o que nós comentamos, não é? Infelizmente. É, e, a, infelizmente, e, a, infelizmente. E, a, e a geração de emprego, eu vejo assim, ó... Franca, que é Franca, todo poder econômico que Franca tem, e já teve o calçado, praticamente abandonou o calçado. É. Franca, o que que gira em Franca hoje é serviço. Serviço. Prestação, de serviço. Prestação de serviço. E assim, eu vejo assim, gente, ah, vamos bater em Franca, vamos trazer uma faca de sapato pra cá, gente. Não dá mais. Não e dá tem mais. que ter outra solução. Tem que ter outra solução. O que, que é o nosso forte hoje? É água. É. Vamos bater. Você assim. pega a cafeicultura hoje. Ela pregava muita gente. Hoje está praticamente mecanizado. 10, 10%. 10%, né? Então, isso é grave, tem que correr atrás. Eu acho que né, é uma preocupação muito grande. Exato. A nossa sorte é que ainda é né? rifana. Os peixes, a civil. Franca, vai, Muita frente, gente, né? né? Então, é, então, ainda tem que agradecer muito. Porque, irmão, senão... vou te falar um negócio: se você chegar em todo trabalhador que vai para a que vai para Franca, e fala assim: ó, se tivesse a oportunidade hoje, até ganhando menos um pouquinho, de trabalhar em pedregulho, era na hora era na hora na hora eu ia deixar a estrada na hora deixar a estrada porque você corre um risco hoje Corra também risco. Né? o trânsito hoje está violento tá viu violento, né está né? é. é. vendo tá o cara sai de, de, de madrugada e chega, chega de noite em casa noite. Né? Ele sai no escuro já é, é. ele vai ter contato com a, com a família mesmo passar é o final de semana não se, domingo, não domingo, sábado, se, de se não, dia. não, não dia. trabalhar sábado se não trabalhar sábado né exatamente. então se o senhor tiver o um serviço aqui o cara não vai pensar lá serviço até com um salário menor que vai ver a qualidade de vida dele é. Eu sempre pensei assim ó, é, Prefeitura Prefeitura que eu falo de gestão, gestão pública não, não o prédio lá o hum. prefeito assim, Mas a gestão pública Ela devia ser feita o bem estar das pessoas né? Pensar Tá certo, a prefeitura tá lá Manda o ônibus, o ônibus é de qualidade O serviço é bem feito, isso é inegável Hoje o serviço de transporte de, de trabalhadores é, é muito bem feito, muito bem feito. De, Isso é inegável, não, não, não tem o que questionar mas, se pudesse ter um, um, um, um, um algo a mais, assim de correr lá, buscar um negócio para cá, falar, vamos trazer uma empresa, vamos buscar uma área de tecnologia, vamos buscar uma área de, de, de, de confecção de lingerie, de roupa, de qualquer coisa, de, de uma fábrica diferente, vamos buscar isso, a gente poderia ter... É, eu acho que é difícil, é difícil, mas não é impossível. Não, A gente tem que correr atrás. Porque se você não correr atrás, o trem ah, não vai vir de mão E oferecer é, certas vantagens, né? O terreno, é, é, isenção, isenção de imposto, porque senão não vem, né? Não vem. Então, infelizmente. Roberto, a gente continuando nesse assunto aí de, de emprego e tudo, eu acho que tudo, tudo que a gente falou até agora, ele chega num ponto que se chama desenvolvimento. Né? Desenvolvimento não é só financeiro. Não é só economo, não é só ganhar dinheiro, não é só ter dinheiro no banco, não é só ganhar dinheiro. Desenvolvimento você pode ter qualidade de vida, você pode ter turismo, você pode ter prestação de serviço, você pode ter vários fatores de desenvolvimento. Questão da saúde, de saúde bem desenvolvida, né? Então, assim, é, esses últimos 15 anos, 15, 20 anos pra cá, a gente viu e foi desenvolvendo, vai, né? tá, só cresce. Não é que cresce o município, mas cresce a qualidade de vida das pessoas, né? Você vê, Rio we're in falta gente para trabalhar. Tinha que buscar gente de pedregulho, busca gente botizão, busca gente garapava, é. busca gente de todo lado, busca gente de sacramento. É. Então assim, a gente vem em Garapava, tanto que Garapava desenvolveu, antigamente você falava assim, ah, vou em Garapava, vou sujar o pé de terra. É. Hoje Garapava praticamente asfaltou todas as ruas, tem um crescimento, é um município que virou mítico, município de interesse turístico. Desapropriaram a fazenda que o Jair Rodrigues nasceu por 4 milhões de reais. Foi o único prefeito de Garapalo na história de Garapálo, quase 200 anos de Garapalo, que foi lá e desapropriou uma área da usina Junqueira. É. <risos> Olha o poder econômico da usina. É. Foi lá desapropriou uma área. Olha o valor calculado pelos técnicos é esse extro o dinheiro está aqui e pagou. É. Né? A gente não viu isso acontecer, a gente não desenvolveu. Né? Você fala assim, ah, mas o Pentegrupo cresceu de 20 anos para cá, tem... Tem, autos, tem o Oswaldo Silva, tem o Jardim América, tem tudo, Pensava, é, e, e, uma coisa, é, desenvolver é, E no meu ponto de vista cresceu meio sem um plano piloto, é, rumo, cresceu né? desordenadamente né? Que você pega, por exemplo, aquele bairro Jardim Guanabara, aquilo ali tem quantos anos aquilo lá tá lá o pessoal, uma, uma área que não podia ter sido construída também, era uma área de preservação. É a questão de fiscalização. Fiscalização, né? Então, fizeram vista grossa lá. Depois que construíram as casas, foram lá e embargou. Mas quem tem peito para tirar aquelas casas de lá? Agora o que tem que ser feito lá? Tem tá que O pessoal vai ficar até quando lá? Sem água, sem energia, sem esgoto uma cisterna aqui, uma fossa aqui, essa água está contaminada. Então, quantos anos está é. aqui lá? Já que o negócio aconteceu, aconteceu. tem que dar qualidade de vida tem que pessoal é. qualidade mano. de vida pessoal. Mano. É porque senão é. Então, é, essas pessoas que, que infelizmente chegam no ponto de ter sua casa num lugar desse, é porque não tinha outro jeito. Não tinha outra né? alternativa. É. Eu não culpo eles. Não, não, de forma nenhuma. É. A questão é, a pessoa é. foi sentindo. Quem foi, não quer ter a sua casa exato casinha sair de um aluguel que nós estávamos é. comentando é. agora há pouco. Então eles não têm culpa nenhuma. É? Agora eles não podem ficar lá naquela situação de um bairro que tem acho que dez, quase 10 anos. E e... Não tem asfalto, não tem, tem nada tem água? Nada, não tem nada, é um abandono. É um abandono. Exatamente. É um descaso com, né? Aí chega né, numa campanha política, promete o mundo e o fundo, e depois não executa. Né? Então. É. E, é, você falou essa questão de, de crescimento desordenado? É, um assunto que você tocou legal é a questão de plano piloto, né, a gente não, não tem, não. O não tem plano, é, não, não só um plano piloto, assim, mas um plano, é, um plano diretor, dire né, para saber quais os rumos onde a cidade pode crescer, do jeito que pode crescer, é. né, porque, só o crescimento da cidade, ela leva aumento do consumo de água, aumento do esgoto, aumento do consumo de energia pública, é, Aumento de, de custo de saúde, aumento de tudo, de é. todos os custos. Então isso tem que ser muito bem planejado. Exatamente. Fica né? assim, é. se você pegar Pedregulho hoje, é, há 20 anos atrás, a gente cresceu muito pouco populacional. Né? É. A população de Pedregulho cresceu muito pouco. É. Só que se você for ver em bairro, não tem bairro que cresceu. É. Tanto de é. casa que foi feito, loteamento que foi feito e, e vão ser feitos agora, é. esse ano ainda, o ano que vem, ainda vai, a gente vai ter é. muito. Mas esse desenvolvimento ele não chegou, né? não chegou. Não chegou, né? A gente vê os, os vizinhos aí estão crescendo e a gente está ficando para trás. Tá trás. O que era o contrário, antigamente é. Pedregulho era, é. era. Você fala assim, não, Vamos fazer uma escala aqui na região. Franca, Pedregulho e depois o resto. É. Hoje não, hoje nós estamos lá no fim na é. cozinha da fila. Refã, né? Dark. Não, era é. o último caso, né? Era curva de rio, como diz. É. disse. Assim. Você não é hoje o que que, né? É a questão da gestão. Gestão. Exato. Roberto, finalizar nossa entrevista aqui. Eu queria te agradecer muito por participar com a gente. É... Essa é uma ideia que eu sempre tive. Ela já de uns 3-4 anos eu já queria colocar isso em prática, mas eu nunca tive uma oportunidade. Uma por às vezes não ter local próprio, outras vezes por não ter condições de comprar equipamento, outras vezes por não ter condições de das pessoas acreditarem na gente e tal, mas eu queria muito te agradecer por estar participando com a gente, queria agradecer as pessoas que estão assistindo a gente, queria pedir para vocês aí, compartilhem esse vídeo, manda no WhatsApp para os seus amigos, compartilha aqui no Facebook, curte, comenta, manda seus comentários, fala não gostei disso, não gostei daquilo, eu gostei disso, eu gostei daquilo, só não xinga é, a gente, pelo é, amor de Deus, é, mas pode, fica à vontade. É, isso é muito importante, a população, né? e eu que agradeço o convite e te parabenizo. Não, esse trabalho não, não. que você vai fazer aí, acho que é muito importante. O crescimento da cidade, para tudo, né? É, a é. a gente tem que deixar claro o seguinte. A finalidade, ela não é expor pessoas. A finalidade não é críticas à gestão pública. A finalidade é, pegar o exemplo que a gente tem hoje, trocar ideia para o futuro. É claro. Porque quem não pensa no futuro você é, não vive. Não, não adianta é. você ficar batendo cabeça hoje e não pensar lá na frente. É. E pensar grande também. Grande? É. grande. O que que impede a gente pensar grande? É. A gente vai ficar pensando pequenininha. É. Você pega hoje, estrada rural, por exemplo. Você já tem que pensar mais alto. Você na pega chuva um... do ano que vem. Que é, na chuva do ano que vem. Outra coisa. Hoje as máquinas são grandes. Hoje você tem que pensar num matabuco mais largo. Tem coletadeira hoje, coleteira que não passa, em lugar. tem que abrir cerca. Então você tem que pensar em tudo isso. Hoje, por exemplo, não tem caminhão pequeno mais fazendo entrega. Por exemplo, tem carretas, na, na, entregar um calcário, entregar um adubo, né? que não passa. Não Porque às tá vezes mesmo. não passa. Então, Ou quebra, o caminhão não está é, tá preparado para aquilo. Você tem que pensar tudo isso, né? Exato. É, então você tem que pensar grande, né? Pensar lá na frente. Pensar lá na frente, né? Porque... Senão não acompanha o desenvolvimento não, é, é. Vai ficando para trás A tecnologia é rápida, né a gente tem, que, é <risos> tem que pensar junto que pensar. com ela <risos> Mas é isso aí Pessoal, obrigado Obrigado por todo mundo que assistiu a gente é, A gente já fez o convite para Mauro Maury Marangoli, A gente já fez o convite para o Turquinho, para o Eduardinho Eu Ainda vou fazer o convite Para os demais que estão naquela lista Se você procurar aí na nossa, na nossa página Você vai ver a lista É... E é isso, agradeço vocês por participar com a gente, não deixe de compartilhar o vídeo de novo, tá certo? Valeu, obrigado!